E nesse vídeo, vamos descobrir o que rolou na terceira edição da maior exposição sobre cultura coreana do Brasil e da América Latina, o Brasil Ralho Expo 2019, que nesse ano contou com a presença de milhares e milhares de pessoas. O evento ocorreu no pavilhão amarelo do Expo Center Norte durante os dias 6 e 7 de julho de 2019. Lá tinha de tudo relacionado à cultura coreana. K-beauty, K-drama e roupa tradicional coreana. A gente agora tá com a Eva. Quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Tá animada aí pra vestir roupas tradicionais coreanas? Sim, eu tô muito animada porque vai ser basicamente voltar no tempo. Então, nossa! E principalmente que eu adoro doramas históricos, então eu... Meu Deus! Você é dorameira? Sou, sou dorameira. Você tem noção de quantos doramas você já assistiu na vida? Muitos, muitos. Qual que é o seu preferido? Uh, Foaranga. Explica pra gente o que que tá acontecendo aqui nesse workshop. A gente coloca o barba com cola e depois corta a barba. E depois coloca alfinete pra homem. Olha, alfinete. Como é que faz para participar aqui desse workshop? Desse workshop? Uh, eu reservei no primeiro, e depois? É isso. Aqui no. É isso. Tem que dar o nome aqui e, e ficar na fila de espera. Ah? Tem que dar o nome e ficar na fila de espera. Qual o nome? Nome do workshop? <risos> Tudo bem. Já entendeu? Obrigado. Teve também Taekwondo, Jogos Digitais Coreanos, Jogos Ao Ar Livre Coreanos, Culinária Coreana, Artesanato Coreano, Intercâmbio para a Coreia do Sul, e lógico, também teve muito, mas muito, muito, muito K-Pop. Inclusive a atração principal do evento foi o show do boy group New Kids. Aí tá tendo! Um tatuagem, tatuagem temporária de graça aqui pra fazer show de grupos de K-pop. Quais são os prêmios? Nossa, tem muita coisa de K-Pop. Tem sorteio de dois álbuns autografados. De da... quem? Da Busters e da Holix. Olha com quem eu tô aqui. Razão! Na pré-estreia aqui do debut dele. Como é que você tá se sentindo? Tô ansioso, tô muito ansioso. E como é que foi fazer essa música? Você que escreveu? Foi a da equipe toda. Foi uma coisa... Na verdade eu não esperava, sabe? Foi um negócio que você me olha, aí eu fiquei, eita, o que que tá acontecendo? Mas pode ter certeza que lá tem todas as, todas as palavras que tá na música, é tudo de coração. No que que você se inspirou pra escrever a letra? Eu me inspirei, na verdade, em nada. <risos> na verdade, o que aconteceu foi que o Tuts veio falar comigo e ele falou, você quer tentar? disse, vamos, porque eu mais confio nele do que acreditei em uma coisa, sabe? E o namoro? Tá bem, <risos> tá bem.